na defesa protege os portão. Cadê o portão? Portão é pra cá, ó. Defesa? Pronto, seguiu o Sam. Oh, meu... Tem três portão A gente tem esse portão aqui, ó, pra defender. Uhum. Tem o um outro portão ali, ó. Vai que... tá cada um pro portão. Eu vou pro portão do meio, cara. A galera vai tentar arrastar do meio. O do meio ou é da esquerda? Tem, tem, tem que ir pra lá ou ficar aqui atrás do portão? Fica do lado de, do outro lado, cara. Lá de dentro? Lá de fora. A galera que vai defender fica lá de fora dos portão. Sim. Tinha a galera Fica cada é um ponto num ponto. O portão do meio, o grupo que vai defender comigo vem aqui pro meio. Pronto, eu tô aqui com o Sam. A tenho... cada um defende eu o portão. Tem a ponta esquerda comigo. e a ponta direita. Eu tô sozinho, eu tô sozinho. Quem for pro não, ataque, não, não. já vai pro, pro, pro, pro os portão lá. Reunir todo mundo pra atacar no portão só. Quem vai pro ataque. Eu, eu, eu tô certo eu tô aqui, será? E quem vai defender a bandeira... Não, tem que derrubar o portão pra entrar. Ah, entendi. Ô, Sam, eu, eu, eu, eu teleporto lá pra fora do portão? Mas Isso. Mas não sozinho aqui, velho. Não tem ninguém comigo. Sim, é? trai, tem a, gente... a gente precisa dividir mesmo, é a vanguarda, cara. Ah, é a vanguarda, Vai tomar mundo pra tá aqui. Esqueci agora, velho. A Vanguard não tem ninguém quase. Tem 43 membros. Vou Esqueci é disso. Vanguard. Ah, mas eu, Cara, não vou matar ninguém lá, não. Tá dando dó, velho. É, é, é, é que nem bateu no filho, cara. Oxi mesmo, vou pensa não. Eu sui, eu dói, dói, sujo, você, dói no coração. Perto, perdo, Volta cadê com o portão frente? no meio. Portão do meio. Que proteja o Beleza, Pô, é, que ele, é que ele bateu no filho. Dá dó, dói no peito. Eu vou, vou subir, eu mago... E esse carrinho aqui pra gente serve? É pra dar mais dano no portão. É, portei que todo mundo não vê um portão. Eu sou pra quebrar, a, é. filha, ou pra quebrar a, a portão. Quero o portão você pra. É pra destruir o botão dos caras. Defender é a Vanguarda, poxa. É a vanguarde, a Vanguarda não tem muito membro não, cara. A Vanguarda é onde a gente saiu. A vanguardia é. ficou vazia. Ficou vazia. Era guild do sampo. Ah, Nossa, é. como se sente, cara? Ué, mas.. Eu tô me sentindo mal. <risos> Eu tô me sentindo mal. <risos> É que nem mate no fundo. Fica alguém lá e vê se eu tem alguém não. lá. Vai, que os caras. É, vão gente, eu não vou matar ninguém. Desculpa. Eu tô sozinho aqui. Eu tô sozinho, eu tô sozinho Ah, vamos não, matar não ninguém, cara. Tá matando <risos> essa porra aí, cara. Os caras aqui, <risos> velho. Vem aqui atacar também, velho, junto mais. Eu tô sozinho no portão aqui na dos caras, velho. Cara, eu fui cara. os caras estão destruindo aqui, já se foda. <risos> Só os Eu os primeiro atacar, atacar vem aqui. Os caras aqui, os caras cara tá aqui no portão da direita. Não mano, eles estão destruindo. De os quantos caras velho aí? De três carrinhos aqui. Não mano, eles estão destruindo, já tá acabando. Desce aí, mata ele, vai lá. Desce, pra desce aí, defende aí para defender. Aí você velho, tá dando, dando, um aperto do coração batendo no próprio filho Desce <risos> para defender para dar mole não. Bem que você falou mesmo. Vai... Espera invasão do morro. Como vocês sabem quem é? Onde que veio sei... É porque a gente tá no meio do rank, pô. A equipe de tá no meio de Só que a vanguarda tava de líder. Depois que a gente saiu, a vanguarda caiu. Aí vocês subiu como líder. Então é a discussão pra ver quem vai pro, pro grupo do bronze lá. Grupo de bronze. Mas hum. ah, o portão abre. A gente destruir umas. 10 veio o portão abriu. Não, agora, não, né? não. Abriu outro o melhor medalha outro lá. <risos> E aí, Então que vai se aqui, velho? Já deitei um. Calma, Sam. Já deitei o outro. Aí. Vai chorar. Pô, oh, faz chorar. isso não. Tá chegando no momento que você vai perder o primeiro portão da sua base. Já deitei dois. Tô que da quebra. nossa base é da deles, pô? Da Cadê? Deles? De eu tava aqui, aqui querendo atacar eu, a nossa base, já deitei dois. Aqui é uns Dá até mas dó. O Elias tem que ajudar alguém, velho. O tá aqui comigo, Eu já me certifiquei de quem eu queria. Que não tivesse um, não tá um pra ver um massacre. Não tá ótimo. É, mas eu tô vendo esse massacre. Tá tomando tão bom. É, porque eu tenho a defesa da base lá. Viu que tem a ver com os Tá vendo, Severo? A gente tem que fazer isso aí, ó. Severo? Tá chato. Aviso os engenheiros. Alguém me atacou, tem alguém aqui, viu? Tá tocando Coldplay na tá tocando code play na cabeça dos do, do, do vou... <risos> ultis oh, Severo, consegue aceitar a Aikinha aí na guild? Ela veio da Vanguard também, a Aikinha Ela acabou de aplicar na guild A daqui que não tá dando muito efeito Onde que eu tô destruindo O Aikinha é brother não, ninguém precisa, ficar, ninguém precisa ficar na bandeira não, só vem pra cá e arrasta o tudo. O Nick é Pepe? Não, Aikinha, Aikinha, aceita embaixo, ela, por favor. Aqui embaixo, galera, aqui galera. Vem aqui, os engenheiros aqui, ó, destrói Cai, merda, a gente tá batendo, velho. Não tá enchendo não, Não tá enchendo não, tá caindo mesmo, mas... É que eu deixei bem forte a defesa da base, filho. Já destruí um porrada de coisa aqui na frente, velho. Eu deixei bem forte a defesa da base <risos> Fazer Agora você é a pena disso Estou <risos> <tô> batendo no <risos> portão no <do> meio <risos> Por que é... ah, você vai arrepender? O santo tá batendo, batendo no... no portão mais difícil para ele não, não ter aqui, que bater aqui, em ninguém tá ligado? Claro! Junto os 12... Juntos 12 cavaleiros de ouro e vamos dar um Eu vou pegar o carrinho Eu não pretendo bater em ninguém Mas talvez se alguém me bater eu vou evitar Mas eu não quero matar ninguém Preferência. Você vai pegar o carrinho dentro da base? Eu aqui, velho, eu é pé da base que a gente vira carrinho. Você se transforma em carrinho, na verdade. Então, mas é, é onde? Dentro? Tá lá dentro. É perto da saída. Eu cheguei lá, ah, mas não é não, não, não, entrar... entrar... não tem como entrar de novo na base, não? Só morrendo, mas não precisa não. A gente tá batendo bem aqui. Não, então eu vou voltar. Não, não tem como eu entrar de novo, depois que sai. Ah, só voltando lá, então. Não, eu voltei, mas não tem como eu entrar. Tá fechado. Tem o portalzinho, tem um o portalzinho, não? não tem um portalzinho, não. Não, não dá pra usar não. skill não? É só gente é só normal? É, eu já vou no chão Eu tô usando também. skill Tem um portalzinho, tem um portalzinho do lado do portão que tu pula Pô, eu fui no né? Agora eu deixo Cara, os caras estão destruindo tudo dentro da base, mano Hã? <risos> Mas é. A gente a tá destruindo eles A gente tá destruindo eles Matamos o engenheiro Não, tá os caras tão destruindo tudo, mano Sim. Sim. sim, sim. Tem alguém com PK ligado aí, cara. Né? Velho, a base nossa tá limpinha, velho. Não tem nada. O Kenny e o Kenny e o Frost estão com o um PK ligado aí. Ah, os, os caras estão destruindo a base deles, olha lá, tá tudo apagando. Nós estamos destruindo tudo, velho. <risos> já estamos vindo já, eu tô, aqui, eu tô comandando aqui, velho, eu tô comandando já. Sim, sim, quem chamou? Eu, eu, espero, eu, eu, espero, que, eu espero que tu, não, tu mate alguém aí, viu? Eu não vou é. matar ninguém, eu tô gravando é. isso, Cora. Cora, cara. O cara trouxe um carro aqui, esse carro aí vai detonar rapidão aí, ó. Boa, vem com o carro, vem com o carro. Vê, não, <risos> carro cara, o cara trouxe tó... três tó... tó... tó... as cavadeiras pra derrubar o botão. O dano do carro tava tendo mais que a gente. Tá. O que? É? O que? O é que? O é que? O cara trouxe 10 cavadeiras pra derrubar o portão. Ó, 2K, 3K, o dedo do carro, e falar: mais um. Cara, vai ser lá. que nem um filme quando esse portão quebrar em um aquele monte de gente. Olha ó, lá, porque todo quanto é todo contelado. É. É. É. Não, o portão já era. Agora o que acontece agora? A gente passa. Ah, destrói tudo, velho, tá tudo parado. Ah, ah, o ah, é. que é que vai destrói? Destrói, é. destrói a Atena. É cabeção ali. Vai direto na Atena, vai direto na Atena. Mata os caras, não, vai direto no boss. Cadê? Aqui, ó, o boss, ó. ó. líder da equipe vermelha, Onde é o boss? Vamos acabar logo você com é isso. com a espadinha, senhor? Por quê? O quê? Por que, que você tá com a espadinha mostrando o nome? Que espadinha? Ah, sei lá. Tem é espadinha, não sei não. Agora sumiu. É. Aqui, ó. Guardião. Onde é entra o guardião? Tá onde ele gosta, cara? Aqui, ó. Até eu transportei. Onde é entra o boss? Logo, pra acabar logo. Quando doendo, entendeu? Tá <risos> sofrimento tem menino que tá sofrendo. Tem que tá sofrendo. O cabalão tem que matar as pessoas da chupi. Não aqui, mano, tem gente com PK ligado aí. Ah, eu tô pô, morrendo. Acabou, morri. De claro que tem aqui. É guerra. Pô. Eu morri, mano. Eu morri da onde? Pô, mas atacando os nossos próprios mesmo. Ah, não tem gente do nosso grupo com PK? Sim, mano. O meu bichinho fez sozinho. Um cara, tem um PK aí, mano. É, eu, eu, mesmo eu, tá, eu. Aí o o tava meu lá, tá ligado? Ó, o meu PK ó, tá desligado, ó. pô. Olha aqui, ó. Cadê? Tem entrou pedadão aqui? Tem, mas. Tava tá, tentando tá pra destruir. Cura nós, cura nós. Mas cura sem tá dar parte? Não, acho que sim. Aqui é exército, né? todo mundo no grupo já. Esse cara trouxe até o carrinho pra destruir mais rápido o bagulho. Olha ah lá, eu tô pegando um tal de hipo aqui, ó. Vai tá apertando. Eu, eu, coisa. isso. Cura eu. Entendi, velho. Não, esse hipo eu tô batendo nele, ah, sem querer, Não, né? não é pra bater em mim não, pô. Não tô com o PK ligado, não. Aí, você velho. Né? Foi sozinho, foi sozinho. Né? Ah, não, velho, é é, é, é, é, é, é, é. é, esse aqui tá sendo um massacre, não, tá? Claro que tá sendo um massacre. Você pensava que seria diferente? Sabe o que é isso? Você só está selando o pacto. Que é, pacto? É mesmo, pô, eu posso atar, A gente pode atacar você. Você saiu não, não. e agora tá comprovando. Eu saí. Ah, eu tô na base aqui dos caras. Olha lá, eu tô tô batendo de Diogo, olha lá, tá tá Diogo! Peguei você e batei, olha lá! ó. em mim não! Você me matou, velho! Morri, velho! Só acho que tá acabando isso! Morri, morri. Gente, aperta tab quando marcar alguém, tá? É, que aí muda é, pro é. voz! Só acho que... Só acho que isso tá acabando no final já! Eu, eu, eu fiquei matando ele, velho! Aperta a tab, de vez em quando o meu tá aparecendo alguém também! Nossa, morri, bora! Cara. Bora, galera! Bora, galera! estava tá eu, eu batendo, batendo na gente, aí, velho, né? né? eu tá batendo na gente. Olha, galera, não tem nada velho, para fazer. Qual o monstro, de... uma... <risos> uma... o meu A gente no chefe. Volta, não tem nada Fantasma de fênix, gente, é uma ilusão. Aí, ó, fiz o bagulho sem matar ninguém. Foi super pacífico. A gente tá, no chefe. <risos> o... O tá, a gente tá no chefe. A gente está A gente no chefe. tá, no chefe. A gente no Acabou os inimigos já? Ah, é, acabou, velho. Acho que não vi ninguém, pô. Tinha, tinha gente em ah. assim, cima, mas pouca gente. Tem feito, os caras estão na base aqui. E eu não chora. Tem um um grupo, velho. Eu não vi um. Vamos sair todo mundo para dar líder, velho. Dar respawn normal. É, pô, pra gente bater tudo de novo. <risos> Por quê, pô? Acabou, não tem mais integração. Tá igual a gente, tomando uma suta, mano. Por que você quer bater é. tudo de novo no boss? Ah, é, ganhou, mano Não, XP, cara. 12 milhões? É. É. Eeeeh... Não, quase bem! <risos> Chave cara. cósmica, página do sacrifício, fragmento de braço Muita coisa ganhou, velho. É, é, gente. gente ai gente. Olha, Nossa, cara. Parabéns, cara. Olha tu vai chorar por favor, aí, Você gravou, Zubit? Eu tô gravando. Vou dar uma despedida <risos> pro vídeo aqui, pra galera. Que é triste. Ô, Sam. Você vinha estar junto comigo na frente, velho. Que nós né? tava tá, tá destruindo tudo. Não, não, não. Tá bom. Eu, Zubit, que não galera. queria bater, eu não bati. Vamos lá, gente. Vamos aproveitar e entrar geral na base aí, que eu tenho que sair. Que se eu deixar... Entra, pra... Pra entrar Entra na base, já vai, só dá, já dá pra entrar, entrar depois de para 5 minutos, pô. Oi? Só, só dá depois de para... 5 minutos. Por quê? Por causa da guerra. Não tá conseguindo entrar, não. Ah, 5 minutos não. Só depois das 11. Das 23 ali. Só depois das 23. Mas, sim, só, só, só, só, só depois, só, só, depois, só depois, só, depois só, da classificada acabar. Tá fechado Aí, ah, já tô entrando na base aqui. Entrou, meu irmão. Cara, nós já ficamos em terceiro. Entrou? Em bronze agora? A minha tô entrando eu também. Eu também. Nós vamos parar em bronze lá já. A não. minha tá entrando também, pode entrar, pode entrar, pode entrar É, tô bronze, é. Em, terceiro, em bronze já Eu acho que você tem que destruir é. toda a base tá no martelo, Também já. massacraram meu filho Você o quê? sabe o que a gente fez? Fechou então, gente o caixão tá... da Vanguard é. Não, mas eu acho que a gente tem que destruir a base inteira Pra não ficar em primeiro, velho É, ah, gente É, tá... aí, gente, se inscreve no canal, compartilha Isso foi a despedida aí Foi a guerra de guild A classificatória é, Na guild nova e SBR, quem quiser entrar, pica lá que o Severo vai aceitar vocês.